Muito boa tarde, Sra. Senhora Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O LIVRE apresentou também um voto relativamente à organização do do Europride, consideramos que um evento como este é de uma enorme importância nos dias de hoje, nos dias de hoje, especialmente num século 21 em que ainda existem tantos países pelo mundo em que em que ser, ser uma pessoa homossexual, ser da comunidade LGBT mais ainda é crime, ainda ainda é discriminado. Vemos agora aquilo que se passa no Qatar, que é um exemplo muito óbvio, mas também na Europa há cada vez mais países que retrocedem nos direitos humanos e que retiram direitos às pessoas LGBTQIA+. Este evento, o Europride, é um evento que é realizado há 30 anos, em 2025 vai ser, foi, foi Lisboa a cidade, a cidade escolhida para, para, para receber o evento em junho de 2025, como disse, e um, tem esta, este mote a celebração e a visibilidade da comunidade LGBTQIA+, que uh, continuam a ser uh, inúmeras vezes vítimas de discriminação. Em várias, em várias vertentes, nas sociais, nos serviços públicos, no trabalho, na vida familiar. O caminho para combatermos o preconceito ainda é longo, mas só é possível combatê-lo através da informação, através da representatividade, através do respeito e da consciência que todas as pessoas têm acesso e direito a ser tratadas de uma forma igual. A realização do Europride em Lisboa é fruto do trabalho conjunto de várias organizações, da Ilga Portugal, da Variações, da Rede Execo e da Amplos, que são associações que há muitos anos lutam todos os dias pelo, pelos direitos das pessoas LGBTQIA e, e, e para que estas pessoas tenham visibilidade e voz na sociedade. E por isso o LIVRE também. Uh, associa-se à a a, a, a saudação que outros grupos também fazem destas, destes movimentos uh, em prol dos direitos humanos e da igualdade social. Obrigado.